Olá pessoal, vou falar sobre ser quem você é. Então é interessante que você consiga falar o que você pensa, expor o que você pensa. É óbvio que eu não posso ser grosseiro, falar com as outras pessoas aquilo que eu falo, né, de uma maneira grosseira. Eu tenho que é, falar de uma maneira que seja agradável para outra pessoa. Mas eu tenho que ser quem eu sou. Se você tem vontade de usar um chapéu, use um chapéu. Se você tem vontade de usar um turbante, use um turbante, não importa o que. Seja quem você é, você vai ser respeitado por isso. Então eu participo do grupo do BNI, né? que são empresários que se reúnem todas as quintas-feiras no meu grupo, às 6 horas da manhã. E quando eu iniciei lá, faz um ano, eu tentava buscar ganhar os prêmios. Tem um prêmio de, de apresentação. Você tem um minuto para fazer a sua, sua apresentação. Um minuto não, perdoe-me. Trinta segundos. E eu fiz cada maluquice. levei estátua, levei é, turbante, levei tanto treco lá, uma, uma levei uma torre. Bom, montas coisas. E eu tentava fazer com que as pessoas acreditassem em mim. Mas a dificuldade é porque eu não acreditava em mim. Então a minha apresentação não era uma apresentação sincera. Hoje eu vejo ao contrário. Então eu vou lá, falo sem levar objetos, né? fala de uma maneira firme, que nem sempre é firme, porque de vez em quando a gente estremece, porque estar se apresentando em 30 segundos é uma pressão psicológica muito grande. Então, mas eu aceito hoje que eu estou lá com medo e busco manter a minha tranquilidade. Em épocas passadas eu criticava as outras pessoas. Olha, ah, o cara fez isso dentro de mim, né? não para as pessoas. Ah, aquele cara fez isso, esse cara dizia fica ficava carimbando as pessoas. E hoje não. Ah, então, através dessa minha evolução, desse conhecimento, de reconhecer minhas emoções, de reconhecer como eu funciono, admito as coisas que eu sou. Ah, então, eu era uma pessoa irritada, que ficava com raiva assim, em assim, cinco segundos eu explodia, machucava as pessoas. Hoje eu percebo que eu estou com a raiva, só percebo, respiro fundo e ela vai embora. A raiva, o medo, tudo isso. Né? É, Volte meia para o meu padrão, que é o padrão 7. Né? Ele está tudo bem, está todo alegre. Daqui a pouco, uma coisinha que deu errado, ele se afunda. Fica na, na crise, fica lá e ah, não vai dar certo. Fica já pensando em mudar de atividade, passar para outra atividade, inventar coisas diferentes. E é bobeira, porque não é por aí. Então, eu hoje reconheço como eu sou, observo a emoção que eu estou sentindo e ela desaparece. E trabalho hoje, estando, mudando o meu modo de ser, mudando a minha personalidade, mudando a minha essência, através dessas observações. E aí eu passei a ser muito mais feliz, mas muito mais feliz. Né? Eu estou, por exemplo, hoje numa, numa busca da, da, da, da, de uma namorada, uma, uma coisa assim mais mais simples, não pesada, mas está tendo um relacionamento. Em épocas passadas eu tentava agradar a pessoa, eu tentava, ficava lá lambendo o pé, tentava, rodava por volta e tal. Cara, ah, não mais. Hoje eu sou quem eu sou. E aí surgem as oportunidades, né? É, quem, quem escolhe às vezes é escolhido, mas eu estou buscando, eu busco uma pessoa que tenha certos critérios. Eu tenho alguns critérios para encontrar uma pessoa para namorar. Entende? Mas eu hoje não finjo ser o que eu não sou. E nem tento agradar para conseguir aquilo que eu quero. Simplesmente sou eu, né? com educação, com critérios, né? com amorosidade, certo? Eu não preciso falar para outra pessoa, às vezes, o que eu penso, mas eu respeito aquilo que eu penso e aquilo que eu sou. Pessoal, aprenda a ser quem você é. No começo é terrível, porque a gente magoa pessoas, a gente se magoa, mas com o tempo a gente vai ganhando uma flexibilidade. Né? Então, você sabe para onde você vai. Mas não precisa ir com rigidez, nem com, firme, com, com dureza no coração. Né? Você vai ver que a sua vida vai fluir. As coisas vão começar a acontecer. A prosperidade vai chegar. O amor vai chegar. Né? A, a, a Deus vai chegar para você também, né? dentro da tua espiritualidade. Beleza, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha. Se inscreva no canal. Né? E nos assiste. Siga-nos nas outras redes sociais. Tem muitas outras informações muito boas. Um beijo no coração de vocês e até a próxima oportunidade. Tchau! Fui!